Bom dia! Mas bom dia por quê? Queridos jovens. Olá, jovens. E Salutam! Ei, ei, jovens! Boa tarde! Companheiros, amigos, irmãos! E aí, jovem? Bem-vindos ao IE! Mas você, jovem espírita, deve estar se perguntando: o que é o IE? O Ié é uma iniciativa que busca compartilhar com você o conhecimento da doutrina espírita. Nós vamos tratar de assuntos atuais, solucionar dúvidas, além de muito mais. Vamos também te apresentar algumas personalidades da doutrina espírita. Independente do seu credo, cor, raça, origem planetária, você com certeza aprenderá algo de útil aqui conosco. Nosso principal objetivo é apresentar e desmistificar a doutrina espírita de maneira dinâmica e interativa. Mande suas dúvidas, opiniões, sugestões, tudo que quiser passando aqui. Nos vemos a qualquer momento. Yeah! Sim. Mas bom dia por quê? Porque é sempre dia no coração de quem ama.